Olá! Você está iniciando a disciplina Psicologia Organizacional, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender a relevância da psicologia organizacional para a formação do profissional em gestão de pessoas. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – A Psicologia enquanto Área do Conhecimento. Módulo 2 Conceitos e teorias de base da psicologia. Módulo 3 Comportamento humano, personalidade e mecanismo de ajustamento. E módulo 4 Relação entre psicologia e administração. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias, assistir às videoaulas do módulo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 Bom, essa disciplina é uma disciplina fundamental para que a gente possa compreender um pouco melhor esse universo de lidar com pessoas. Eu sou pedagoga de formação, tenho mestrado e doutorado na educação e tenho mais de 20 anos de experiência no trabalho com a educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E desde 2014, faço parte do quadro efetivo da UFMS aqui no campus de Ponta Porã e tenho a grata satisfação de estar com vocês nessa disciplina. Bom, a nossa disciplina ela tem como objetivo principal compreender a relevância da psicologia organizacional para a formação de profissionais em gestão de pessoas. Então, ou seja, a nossa disciplina será fundamental para a formação de vocês e para o trabalho efetivo dentro das empresas. A nossa disciplina ela é primordial para que a gente possa compreender como a formação pessoal, a formação profissional são dos grandes problemas que nós enfrentamos dentro das empresas, que é realmente o lidar com pessoas, que é exatamente o compreender como é, os conflitos podem ser solucionados dentro de uma empresa. E por isso, a grande dificuldade é a relação entre as pessoas, as relações interpessoais e, claro, o trabalho em equipe também.